E aí clã Sheldon aqui de novo, a gente tá voltando com Most, Jogo de plataforma e puzzle para PC, iOS e Nintendo Switch Por enquanto, a gente vai continuar a nossa gameplay Dura mais ou menos 20, 30 minutos e vamos lá No último episódio a gente jogou com carinha Subimos o elevador, arrumamos o elevador Subimos e descemos por uma corda e entramos no castelo Assim que a gente entrou no castelo começou essa história com a menininha Então hoje a gente começa com ela ela tá conversando aqui com o coelhinho, né? Então, você entra no carro e dirige até o trabalho. Mas eu não sei dirigir. E não posso trabalhar. Eu te ensino, só tem que puxar a corda e empurrar o carro. Enquanto eu trabalho. Você sai de casa e volta mais tarde, cansado e com raiva. Bem, é claro que você volta zangado. Você tem que empurrar seu carro até o trabalho todos os dias. Eu acho que nunca vou tentar trabalhar. Se você não se importar. Muito bem. É, no último episódio aí foi revelado que algo estranho está acontecendo nesta casa. E a coelho está sendo nosso parceirão. Só não empurre muito forte. Não quero ir parar perto dela. Ela tem uma faca. Você é tão estúpido. Ela não pode nos ouvir. Não. Vamos devagar A mãe ali está cortando umas coisas Aparentemente deu tudo certo Definitivamente a nossa mãe não gosta muito da gente Ficou muito evidente quando ela empurrou a gente, deixou a gente sangrar Eu quase morri, foi muito assustador cara está zangado com o tempo todo. Eles estão sempre brigando. Posso ouvir los pela parede. Ele me compra presentes, mas eu nunca toco neles. Ele trouxe o carro para você também? Não, eu encontrei no jardim. Estava sob uma pilha de folhas secas. Não sei de quem é. É assustador. Podemos fazer algo menos interessante? Tomar um chazinho com um o coelhinho. O quarto mudou. Parece menos... menos... com uma prisão. Mas ele não pode me comprar. Aceita mais chá, senhor Cunha? Ah, sim, por gentileza. Já tá deixando cair no chão aí a água. Isso está excepcional. Eu soube de uma coisa sobre famílias nobres. Não há colheres. Famílias nobres não têm colheres? Nós não temos. Como vamos comer bolo sem colheres? Bem, podemos usar as mãos? Mão? <risos> mãos? Mãos? <risos> O que disse senhorita? Nós não somos selvagens. Eu não sei você mais. Tem algo no sótão. Você ouviu isso? Algo caiu no sótão. Algo caiu no sótão. E agora? O que, que a gente vai fazer? Vamos lá no sótão explorar. A última vez a gente precisava de uma chave. E deu tudo muito errado. a luz e... bom não sei se vai dar certo não sei se é muito alto é muito alto Vou subir ali então Uma caixa ah, Agora sim Agora dá para alcançar Marca desgarra de Alguma coisa estava tentando sair As marcas deveriam estar por dentro Então Então alguma coisa está tentando entrar tá. Imagina Conversa com o Coelho Eles acham que tem crianças no sótão Beleza. Ativamos aí mais um pedacinho. Agora vamos subir e ir por cima. examinar. Só uma pilha de farrapos. Está se mexendo? Não. Estamos em um. Planeta que percorre o universo com velocidade inconcebível é uma dança selvagem de galáxias. Então, tecnicamente, estou certo. Está se mexendo. <risos> Aí, ó. Agora ficou bom, hein? Beleza. Vou se aproximar dessa porta para ver o que, que tá rolando. Olha o medão, ó. É, definitivamente tem algum sótão. Ah, fiquei tão assustado. Tem mesmo alguém trancado aqui, eu achei que você estava brincando sobre as crianças Eu não acho que viu criança além de você aqui Eu não me lembro, mas... Tem alguém aqui Não, deve ter sido o vento, a janela se abriu, alguma coisa tombou Mas, exatamente uma vez eu vi o vento derrubar uma casa inteira Era feita de cartas, mas aconteceu mesmo assim Eu não acho Bolo? Nosso bolo de mentirinha vai estragar se nós não comermos agora mesmo. Você tem ideia de como é difícil assar um bolo imaginário? Alguma ideia de esforço que eu fiz? Primeiramente você precisa criar um farinha imaginária, depois ovos imaginários. E onde você conseguiria ovos imaginários a não ser ter uma galinha imaginária? Meu Deus! Eu quase enlouqueci fazendo um bolo imaginário. bolo em toda sua glória imaginária. Ainda não temos colheres. Eu vou pegá-las na cozinha. Ela está cozinhando, as colheres devem estar na mesa. Beleza, vamos tentar pegar as colheres, né? Não sei porque a colher não pode ser imaginária também. Hum. Para com isso! Para com isso! Para com isso, rapaz. Por que você simplesmente não some? Por que você ainda está aqui? Sai daqui! Sai daqui seu é um monstro! Rapaz, o que, que a gente fez para esta mulher? Hum, deixa eu cair a faca, vai dar briga cara. casa! Meio perturbada nas cabeças, hein? O que, que é isso? A gente fez a mochila? Vai embora? Não! É... NÃO! É. Acabou a amizade, hein? um bagulho meio traumático mesmo esse jogo Mas até então não dá para entender o que está acontecendo, eu acho Beleza Entramos dentro do castelo com um homem naquele estado de calamidade que ele fica, depois de cada uma dessas memórias. E de arme para todo lado, vamos pegar aqui uma engrenagem. Deixa aqui. Toma. Ó, colocou uma prateleira aí num lugar meio instável tem um fragmento aqui em cima beleza a gente achou o lugar para colocar a engrenagem Vem aqui vamos pescar ela Puzzlezinho de leve, eu acho que já pescou o negócio. Vou puxar exatamente, fica nas quinas, né? Para ver se você acha. Alguma coisa Faz algum fragmento Beleza Instalado Um negócio ali Agora, vamos ver o que acontece Perfeito Tem mais um engenhoca Mais um fragmento Fica meio tristonho, né? Deixa aí. Tá. Acho que eu entendi aqui como é que faz. A gente puxa aqui, agora dá uma puxada aqui. Espero que o negócio não desça. Ufa. Beleza, puxo aqui, derrubou a chave. E vamos indo. Meio bugado, mas tá bom. Coisas muito bem escondidas O meu vizinho está participando agora com uma choradeira Normalmente está chorando A chave caiu aqui neste jardim Com isso coletamos 40 fragmentos já Bastante, bastante, falta só 45 Nossa. Aqui. Ali parece que a porta está arranhada. Aqui um save. E aí o um menininho? Olha só o menininho. a gente encontrou algumas vezes. Parece que ele está sendo bullyingado, hein? Definitivamente ele está sendo bullyingado. Eu tô desesperadamente tentando salvá-lo. Ixi, deu ruim. Não, deu ruim. Vamos ver com quem que a gente vai jogar agora. Bem, a gente agora tá tipo num castelo, eu acho. Outra parte do castelo. Nós estamos manquitolando da queda. Se eu não me engano. Isso. A gente tem que avançar para depois recuar. Senão você fica eternamente indo pra frente. aí ó Tava chovendo assim forte lá fora, não lembro disso. Tem mais um save. É uh, uma queda boa, mas sobrevivemos, que já estamos na parte inicial. Mais ou menos Mais uma folhinha E um spoiler Beleza oh, Agora que a gente está aqui ó. Dá para voltar aqui, já que a gente desceu esse cara Dá pra cortar esse trem aqui ó. que é mais uma folhinha e também mais um fragmento. A gente, está indo relativamente bem. Eu acho que a gente vai fazer essa minissérie em 5 episódios. O jeito que as coisas estão tá se desenhando. A né? gente pode mudar. Mas se fizer o episódio um pouquinho mais longo hoje. Explorar bem, uh! tudo bem. Não tem problema. personagem tem vidas ilimitadas. chuva é intensa. E agora, tem tipo um puzzle A gente traz aqui pum, pum, pum. Aí ó Só outro bicho daqueles horrível, aqui a gente vai tentar fazer o seguinte, tentar pular ele, hum, a gente não podia ter encostado nisso, tirou o bicho da caverna é e... sucesso ah, tem um outro sino aqui Cadê o bicho colocamos ah. o sino ele vai subir você pode apostar aqui nessa posição e ó sucesso temos <risos> de agora pode relar no, cima aqui sem dó a gente pega esse trem dar uma olhada até o final ver se tem algum fragmento não pegou um pouco mais da metade dos fragmentos coladinha aqui para misturar coisa e agora essas cordas a gente usa essa, esse equipamento tipo um elevador se eu não me engano agora tem um pedaço com um cavaleiro enquanto a centelha brilhar a terras, a dor está presente em cada aula. é só matar todos os inimigos né e a menininha vai contando a historinha muitos desistiram aceitando a dor deles que nunca diminuiu a gente tá meio que sofrendo uma metamorfose aí Estou ficando mais horrível. Ó, vamos, hein? Não tem problema, perdeu também. Você volta exatamente onde parou. Tá, mas é só tem um bagulho aí meio esquisito. Ó, nosso punk já tá, tá já usando essa gosma. To a place where the keeper has no dominion over them. ficando muito intensa. Tá tentando proteger, ó. Tem jeito não, pera. Cada vez mais se embreando nesse lodo. Até mesmo aqueles com as almas enegrecidas que cederam aos seus desejos. Ó. Até eles acreditavam. A mãozinha dele, ó. Já virou um negocinho daqueles. já não precisa mais desse cara aí pra forjar o negócio pra gente mas o guardião jamais os deixará partir rolou <risos> faz que focado né? Encerrou a história do cavaleiro. Ele precisa da dor que eles reúne e alimentam. De volta pra gente trocadinha. Levanta aí, fera. Mas acima de tudo, eles precisam da dor deles. Aí o nosso menininho ofegante de novo. Ele está sofrendo mais que todo mundo. Né? Mais um fragmento A gente pegou mais da metade dos fragmentos No entanto, no entanto A gente já está quase encerrando o episódio de hoje Porque o que era necessário Era pegar aquele dispositivo apenas E a gente pegou que é isso Aqui A gente pode cortar Ficar muito atento com todos os objetos, granal e tudo mais Aqui a gente pode Quebrar esta caixa, eu acho Coletar mais e mais fragmentos 46, hein? E ali, ó, a gente ainda não gente tinha quebrado aqui, ó. Eu acho que dá para descer. Quebrar. Tem algo nesse livro que eu não consegui resolver. Ainda parecem umas palavras, mas. Não entender o que tem que fazer. Parece uma combinação de quatro palavras, sabe, em cima, a parte esquerda e direita. Mas eu ainda não sei resolver. Então o que, que a gente vai fazer? A gente está indo a caminho lá do elevador normalmente. Que não é tão legal mas antes a gente vai passar naquele menininho ali que ele conta um pouquinho de história pra gente oh, o castelo está se expandindo ele consome essas terras e traz dor consigo. uma criatura imensa vivia aqui ela não conseguia nem alegria nem dor não tinha emoções foram bons tempos para ela ela caçava e alimentava sua prole centenas vezes, mas a centena dela está se apagando. O mundo dela nunca mais será o mesmo. Sua prole está mudando depois de ser tocada pelo castelo. O castelo trouxe um medo, ela está trancada com eles. Ele os teme. Elas estão o envenenando. A estão envenenando. Um dia ela morrerá e talvez isso será melhor para todos nós. O castelo e a torre atrás de mim, eles não estiveram sempre lá. Quando a centelha brilhou, o mundo se encheu de luz e de vida. Havia uma sombra também, as pequenas criaturas que viviam nelas. A dor vivia nelas assim como viviam em todos, mas elas quase não percebiam. Elas eram felizes. Um dia algo mudou. Não foi culpa delas, tudo muda. Elas não estavam mais felizes, sendo pequenas e fracas. Elas decidiram que para ficarem mais fortes, outros deveriam se tornar fracos. Elas escolheram sua vítima. Elas alimentaram sua dor, a coletaram, então derramaram sobre sua vítima. Conforme sua vítima se tornou fraca por causa de ser fardo, elas acharam que estavam mais fortes. Não foi culpa delas. Mas a terra ao redor delas mudou como mudou ao redor dele. Ninguém viu acontecer. Terra macia virou pedra, grama verde virou cinza. E pedra sobre pedra as paredes começaram a subir. Ninguém conseguiu olhar aquilo. Todos se viraram, alimentando sua dor e ódio, para derramá-los novamente Me traga mais dor fresa Não entendi Foi a nada Mas eu acho que faz parte, não entender nada Agora a gente está indo no elevador E o correto não seria o elevado <risos> O correto seria na, na mina hein? Eita Pronto Será que dá pra pular ali? Tomara que sim uh, Muito alto Deu certo também tem então, agora né? E as aranhas ainda estão por aqui? As aranhas estão por aqui ainda Ó, aqui, ó eu acho que dá para descer. Aqui dá para descer mesmo. Não tem problema, tomamos um dano, mas não tem problema. Não <risos> tem problema, sim. Meio chato essas aranhas, hein? Então aberto mais um caminho. Tá ligeiramente perdido, mas não tem problema Dá na zona. O bagulho está piscando pra caramba Achamos mais alguns fragmentos E aqui está o elevador que é onde a gente vai usar aquela pecinha que a gente pegou. Tá certo. Vamos usar mais uma vez para encerrar o vídeo por hoje. <risos> Chega disso! Bom, vamos parar por aqui. O próximo e último vídeo vai ser bem longo, vai ser o final. O final é longo.